Bom dia, daremos início à 45ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022. Obrigado. sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Passamos agora à distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1, processo 48.500.8292.2022.38. Estabelecimento da Receita de Venda da Energia Elétrica das Centrais de Geração nucleoelétricas ANGRA 1 e 2, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 2. Processo 48.500.085.26.2022.47. Requerimento administrativo interposto pela Bombonato Indústria de Alimentos S.A. com vistas a modelar sua carga junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica como Consumidor Especial, com a finalidade de formar comunhão de interesses de fato ou de direito. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio, Elvio Neves Guerra.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 e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC da distribuidora Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia SA, e seus consumidores para os anos de 2024 a 2028. Esse, então, foi o diretor Ricardo. O item 4 será distribuído por conexão ao processo 202224, sorteado ao diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva,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 para os anos de 2024 a 2028. Esse então foi o diretor Fernando. Item 5. Processo 48.500.0030.89.2022.75. Recurso administrativo interposto pela Central Geradora Hidrelétrica Poço da, Luz, Poço da Cruz, Perdão LTDA, em face do despacho 2943.2022, emitido pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 6. Processo 48.50.0038.77.2019.92. Recurso administrativo interposto pela Cooperativa Regional de Desenvolvimento Teutônia Sertel, em face de despacho 2.297-2022, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro da Fonseca Cantarini. Item 7 processo 4850005308 recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás, Enel GO, em face do despacho 1785 2022 emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Item 8, processo 48.500.0033.75.2021.50. Recurso administrativo interposto pela Zimbábue, Indústria de Calçados e Acessórios LTDA, em face do despacho 1943.2022, emitido pela SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 9. Processo 48.500.05455.2022.21. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás, Enel em face do despacho 2.214.2022, emitido pela SMA. Vamos dar sorteio. Diretor Alessandro. Item 10, processo 48.500.005297.2022.17, recurso administrativo interposto por André Rocha Rezende e Roberto Chagas de Arruda Eireli, em face do despacho 2230.2022, emitido pela SMA. O diretor, é ouvido. Item tem 11 processo 48.500.061.95 recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás Enj em face do despacho 2.232 2022 emitido pela SMA vamos ao sorteio o diretor Ricardo Item 12, processo 48.500.043.89.2022.71. Recurso administrativo interposto pela Enel, Distribuição Goiás, Enel Geo, em face do despacho 2.336.2022, emitido pela SMA. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 13, processo 48.500.0037.12.2022.90. Recurso administrativo deposto pela Equatorial Energia Maranhão em face do despacho 2.338.2022, emitido pela SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Item 14. Processo 48.500.067.08.2022.083. Recurso administrativo interposto pela Enel, Distribuição Goiás, Enel Jó. Infácio de despacho 2.355.2022. Emitido pela SMA. Diretor Ricardo. Item 15. Item 15 processo 48.500.0068.13.2022.12, 2022 12 recurso administrativo interposto pela indústria e comércio de produtos alimentícios Flor do Sul em face do despacho 2.570.2022, 2570 2022 emitido pela SMA diretor Ricardo Item 16. Processo 48.500.085.90.2022.28. Recurso administrativo interposto pela Enel, Distribuição São Paulo, Enel S.C.P. Em face do Auto de Infração número 10, 2019, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp. No sorteio. Diretor Fernando. Item 17, processo 48.500.08.580.2022.92, Recurso administrativo deposto pela Enel Distribuição São Paulo, Enel SP, Em fase do auto-infração número 1, 2020, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, ACESP. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 18, processo 202260 recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica, C3EG, em face do auto-infração número 49-2021, lavrado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, Argegues. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. E o diretor o Neves Guerra não pode parar do sorteio do item 19, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 19 é o processo 48.500.0038.69.2021.34. Pedido de reconsideração interposto pela senhora Germana de Vasconcelos Alves Carvalho em face do despacho 3.042.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 20. Processo 48.500.0024.54.2020.62. Pedido de medida cautelar, interposto pela Albras Alimentos Brasileiros S.A. com vistas ao fornecimento de energia pela Eletropaulo Metropolitana, Eletricidade de São Paulo S.A., Enel Distribuição São Paulo e outras providências. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro Item 21 Processo 48.500.0056.14.2022.97 Pedido de medida cautelar Interposto pela Barra Bonita Óleo e Gás LTDA Com vistas ao cumprimento Pela Câmara de Comunização de Energia Elétrica Da medida cautelar definida Pelo despacho 1688.2022 Vamos ao sorteio Diretor Fernando Item 22 Processo 48.500.064.44.2022.68 Anuência prévia à transferência de controle societário direto da Jassanã, transmissora de energia SA Atualmente detido pela Sterlight Brasil Participações SA Para a Olinda Participações SA Vou Sorteio Diretor, é ouviu. Item 23, processo 48.500.064.06.2022.13, termo de intimação número 8.2022, lavado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, SFE, em desfavor da Mata Verde de Transmissões de Energia SA, referente a falhas e transgressões à legislação aplicável aos agentes do setor elétrico relativos ao contrato de concessão número 8 de 2019. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 24, processo 48.500, 21, 2004, Termo de intimação número 16, 2022, lavrado pela surpreendência de fiscalização do serviço de geração, SFG, que propôs a pena de revogação de autorização em decorrência de não implantação da pequena central hidrelétrica Primavera do Rio Turvo. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Item 25. Processos 48.500.04193.2016.39.24.02.2018.71. 6056-2020-15. Autorização para a Voltalha Energia do Brasil LTDA implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Vila Lagoas 1, 5 e 6. Vamos ao sorteio? Diretor Alessandro. Item 26, processo 48.500.047.21.2017.31 e outros. Autorização para Pacto Geração e Transmissão LTDA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Solares 3 a 22. Vamos ao sorteio. Diretor, diretor Alessandro. Item 27, processo 48, 500, 20, 9, 3, 2021, 35 e outros. Autorização para ADN EDN Energias Renováveis LTDA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Missagra 4 a 6 e Orquídea 7. Vamos sorteio. Diretor Alessandro. Item 28, processo 48.50.0041.80.2016.60 e outros. Autorização para a central geradora fotovoltaica Tanque dos Padres S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Tanque dos Padres 1 a 9. Vamos ao sorteio. O diretor Alessandro. Item 29, processo 48.500.06298.2021.90 e outros. Autorização para raios de bom princípio, usina geradora de energia elétrica SPLTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas, raios de bom princípio, 1 a 10. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 30, processo -2022 53 declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Energética Águas da Pedra S.A. das áreas de terra necessárias à operação da subestação UHE Dardanelos. Eu sorteio. Diretor Alessandro. Item 31, processo 48.500.0084.10.2022.16, Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Neoenergia Distribuição eh, Brasília S.A., das áreas que necessárias à implantação da subestação Rajadinha. Diretor Alessandro. e 32, processo 48.50.008.5.62.202-19. declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, a S.A. CETEP, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Janaúba 6. O diretor Ricardo. Item 33, processo 48.500.083.92.2022.64, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da usina eólica Pedra Pintada A, LTDA, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação coletora Pedra Pintada e para fins de instituição de serviço administrativa, das áreas de terra necessárias aos acessos à subestação coletora Pedra Pintada. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 34, processo 48.500.084.25.2022.76 Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidor administrativa. Em favor da beta produtora de energia SPSA. Das áreas necessárias à passagem da linha de transmissão UTE Trombudo, Substação Trombudo Central. Diretor Ricardo. Item 35, processo 202238 Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidor administrativa em favor da RGE Sul Distribuidora de Energia. Das áreas necessárias à passagem da linha de distribuição Ramal Gravataí 4. Diretor Elvio. Item 36, processo 48.50.08317.202.01. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidor administrativa em favor da RGE, Sul, distribuidora de energia, RGE. Das áreas internas necessárias à passagem da linha de distribuição Passo Fundo 1, Passo Fundo 4. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 37, processo 48.500.008441.2022.69, declaração de utilidade pública para fins de instituição de sede administrativa em favor da ONSUNA NG Participações LTDA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UFV Alto São Francisco, linha de transmissão Chapadão-Jataí. Circuito 2. Vamos ao sorteio. O diretor Elvio. Item 38, processo 48.500.056.17.2022.21. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de administrativa em favor da Ventos de São Guilherme Energias Renováveis S.A., das áreas de necessárias a passadas da linha de transmissão, subestação elevadora Umari, subestação seccionadora Riachão. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Item 37, processo 48.500.08296.2022.16. Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de sessão administrativa em favor da Energiza Amapá transmissora de Energia S.A. Das áreas da necessárias passagem do trecho da linha de distribuição que perfaz o seccionamento da linha de distribuição Santana Macapá Circuito 1 na subestação Macapá 3. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 40, processo 48.500.059.69.2022.86. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidor administrativa em favor da Sol, Energia, Master, Participações S.A. Das áreas internas, essas a passagem da linha de transmissão UFV Solidão, Subestação Janaúba 3. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Item 41, processo 202277 alteração a pedido da resolução autorizativa 2022 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Vista Alegre 3, Energia SPLTDA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UFV Vista Alegre, Janaúba 3. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 42, processo 48.500.0028.88.2019.29, alteração a pedido da resolução autorizativa número 8.101.2019, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço de administrativa, em favor da Neoenergia Vale do Itajaí Transmissão de Energia SA. Dans target necessárias a passagem da linha de transmissão Areia Joinville Sul. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Os processos sorteados na sessão serão encaminhados aos respectivos diretores para a deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 45a sessão de sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.